Meu leitinho, acabou? Fecha bonito um homem desse que ficar pedindo leitinho É a mamãe. Ah, Vai pedir leitinho a mamãe! Nossa, depois dessa aqui, ó. Fábio Júnior, volta aqui! Ela é a rainha da transformação. Tchau, tchau, tchau. Deixa tu te superas transformação, tchau, mulher. Eu achei ruim. Tô brincando, Neide. Não desce a treina que Neide não quer. Ah! É! Cadê? Por que que eu fui casado com o senhor há tanto tempo, Porque eu sou o pastor. Eu sou o e sonhava com a sua liberdade. Eu agora preste a completar 45 anos do segundo tempo, tenho lá Fábio Júnior, debaixo da minha saia. Por que tu não pega uma mulher e transforma ela no tipo do teu filho? Eu que sou a nova recepcionista. Ah. Agora só falta a Nora Ideal. Eu olho pra ela e vejo aquele bichinho de goiaba. Eu vou te transformar na Nora Perra. Aquela testão no jogo. É com isso que ele ganha. Não quero mais chinelo de dentro. Cantor preferido, Fábio Júnior. Então é pra você caminhar nossa, assim você com uma mulher, Beyoncé. De quem é o vici que... das, das garotas! Eu quero vici Léa! Das, das garotas. garotas! Nunca será! Nossa, meu filho! Tô bonito, mãe? Tá lindo, velório quinzena anos batizado. E nada, mãe, eu vou sair com a Leia? Eu tô livre! Eu tô livre! Eu quero que você transforme esse quarto num closet. Mas essa missão não será tão fácil. Eu queria que você fosse minha cúmplice. A gente vai enganar ela direitinho. Eu já isso não estou armando pra mim. Eu vou lá pegar ela. Para, para! Não vai colocar os pés pelas mãos que tu não está com alongamento. Bom dia! Tira o casaco e me segue. A sogra perfeita. Com cacau protásio. Não, Fabio se eu fosse você, meu filho, eu não beijava, não. Rodrigo Santana. Qual que é o nome daquela trança que você faz, Fábio? É pelo... Tá? Então ah. Eu vou tomar conta do teu, que o meu tá ocupado. Evelyn Castro. Não vai ter açúcar pra mim, não? Ah, tá tô... louca. Vai ter, não. E André Matos. Isso aqui, ó. Martela que eu gosto. Participação especial, Fábio Júnior. Sacanagem sua, né, Fábio? Júnior, chegar eu... só na hora do refrão. Não, não, não adianta, tava... vou dar metade do cachê. Não Breve dois cinemas. Batata frita, bacon shed. Não é shed, amor. shed é o nome do ator. Shed suede. É cheddar. Desculpa se eu sou curta. É, é muito curta. A única palavra em inglês que você sabe é outlet. <risos> <risos> <risos>